Bom dia, boa tarde, boa noite, é, seja muito bem-vindo ao canal atual, é, espero que todos estejam bem. E hoje nós temos um convidado que vai estar falando conosco diretamente de Israel. Rony, muito boa tarde para você, a palavra está contigo, meu amigo, que eu sei que o tempo está corrido para nós dois hoje aí. Não, tranquilo, obrigado. Então, é, me apresentando rapidamente, meu nome é Rony Schurman, tá? eu sou publicitário, trabalho com marketing há mais de 30 anos. Recentemente cheguei agora em Israel para lançar uma startup de inovação na área de marketing também. E sou palestrante e consultor internacional de vendas criativas. tá Já dei palestra na National Diversity e agora, claro, estou dando palestras aqui em Israel. A ideia também é começar a dar na Europa as palestras. Já tenho uma carreira de mais de 15 anos dando palestra no Brasil inteiro sobre marketing. E vim aqui um pouco falar sobre a palestra que vai ser agora no, no dia 18. tá? É, vai ser 19 horas aqui em Israel, vai ser 13 horas é, no Brasil, e, enfim, nos outros okay. países. né? É, teria que Mas fazer o um cálculo. Aí. aí nos outros países. Exatamente. <risos> aí não Exatamente. dá. <risos> é, é muito, é muito. É muito fuso é é horário, né? Enfim, é isso. Isso. É, a palestra, então, vai ser, como eu falei para vocês, domingo. né é, Já tem um número bem bom de inscritos, inclusive seria interessante vocês participarem, porque no final vai ter interação, eu vou começar a dar dicas para os próprios clientes, eles vão explicar as, sobre o negócio, sobre a empresa deles, e eu, é, eu faço toda essa interação. E eu vou lá estar tá explicando sobre as três fases da metodologia de vendas criativas. Então, a, essa sobre vendas criativas. Especificamente, mais sobre expatriados, a palavra expatriado eu usei para representar todos as pessoas que trabalham fora do Brasil, né? Não seria exatamente isso, né? Eu não, expatriado não quer dizer exatamente isso, mas para representar isso, da mesma forma como eu uso vendas criativas, porque o nome da metodologia é create marketing. Então, quando eu, eu uns anos atrás, que eu usava marketing no Brasil, as pessoas associavam muito com divulgação, mas eu. eu quando eu mudei para o nome de vendas as pessoas conseguiram entender um pouco melhor do que eu estou falando, tá? Então as três fases da metodologia são canais de vendas, roteiro de vendas e marketing criativo. Então rapidamente para vocês eu vou é, explicar uma, rap... pequenos pedaços de, de cases, eu chamo de subcases de, de, de dessas três partes da metodologia, né? Uma, uma de cada. Então a primeira é, o primeiro subcase que eu vou é, comentar com vocês é sobre uma empresa de é, é, uma startup de, de inovação também é, que a, trabalha com é, gerenciamento de gado. Isso foi mais ou menos em 2015, naquela época ainda o, o as, não tinha, tinha muitos agricultores, né, que não não trabalhavam muito com tecnologia e quando ele tentava oferecer para os para os donos de, de, de, de, de gado, esse né? de, de, de pessoal para o software que ele, ele vendia, ele me falou que ele tinha dificuldade porque eles falaram, olha, a gente precisa vender ar, né? tipo, não, não, não, eu não consigo enxergar o que, que você está vendendo, não consigo entender bem o que você está vendendo. E ele tinha dificuldade para venda. Então, quando ele me chamou, ele me explicou isso, eu falei, olha, então me explica melhor como que funciona o teu software. Ele falou, olha, a gente tem aqueles brincos que eles colocam nos gados, né? aqueles brincos coloridos que eles colocam nos gados, e depois eles passam com uma vareta, os próprios agricultores coletando as informações, né? para daí o software fazer a gestão. Eu falei, bom, então o que você vai fazer é o seguinte, você vai começar a vender daqui para frente o kit com a vareta e os brincos, e o software vai estar dentro, embutido. Então você vai estar vendendo o kit, e é isso que eles vão enxergar eles vão entender que é, esse tipo de esse tipo de de vareta, esse tipo de brincos é melhor do que os outros tradicionais então você vai conseguir vender dessa forma é, é embutindo dentro do produto transformando algo que é intangível em tangível porque eles vão poder pegar na mão uma, a tua solução, a tua solução tá então isso chama até de reposicionamento do produto que está dentro do canal de vendas. Tem várias coisas que tem dentro do canal de vendas. né? canal de vendas é por onde você vai vender. Ou como você vai vender. A segunda parte, que eu chamo de roteiro de vendas, é, tem um case de uma... É uma fábrica de roupas, mas eles também têm uma rede de lojas, em shoppings. E quando eles me contrataram, eles falaram, oh, a gente está com muito tempo de mercado, mas uh, a gente está com dificuldade de venda. E a primeira coisa que eu fiz foi visitar as lojas, para entender como que, como que era a venda. Quando eu, eu terminei a visita nas lojas, eu cheguei para os proprietários e falei, olha, você sabia que nenhuma das suas vendedoras, nenhuma das suas consultoras, perguntou o nome da minha filha, porque eu tenho uma filha e na época ela tinha três anos? Então eu cheguei para as vendedoras e comecei a perguntar sobre roupa para a minha filha de três anos. Nenhuma das suas vendedoras perguntou o nome da minha filha e se ela ia para a escola... Eles falaram, mas o que, que tem a ver para a escola? Eu falei, bom, se ela vai para a escola, ela só vai precisar de roupa para o final de semana. Se ela não vai para a escola, ela vai precisar de roupa para o dia a dia. Eles falaram, nossa, a gente está 20 anos nesse negócio, a maioria dos nossos clientes manda o filho para a escola, escola e a gente está fazendo roupa para o dia a dia. Eu falei, por isso que vocês não estão vendendo. Outra coisa que eu, pergunto, eu comentei com elas é o seguinte, como que vocês sabem que as vendedoras de vocês gostam de criança? Falaram, a gente pergunta, né? Eu falei, não, não adianta perguntar, ninguém vai falar que eu não gosto de criança. Você sabe quando a vendedora gosta de criança? Porque quando a criança entra na loja, a vendedora abaixa e fica na mesma altura e olha no olho da criança. Aí você sabe que gosta de criança. Yes. E outra coisa, na, terce... yes, na yes. última loja que eu fui visitar, eu fui com a minha mãe e a minha filha. Então, estava a avó e a neta. A minha mãe comentou que a gente estava indo para o Canadá, que ia estar tá frio, a mulher não aproveitou a informação e minha mãe gostou de uma das roupas, e ela, a mulher não ofereceu para vestir na criança. Você acha que você está com a avó, está veste a neta, você acha que tira a roupa? Não tira, vende. Então, o que eu falei para eles? Os teus vendedores estão focados no produto e não no cliente. Ok? E não o terceiro sei. case que eu vou contar para vocês, que é de vendas, é, que é a parte de marketing criativo, né porque, como eu falei para vocês, é canal de vendas, para onde que vem roteiro de vendas, como é que você vai falar, negociar com o cliente, e daí sim, o marketing criativo, como é que você vai fazer a divulgação. Ok? Então, esse case é de uma outra startup de inovação também que me procurou e falou, olha, a gente criou um, um, uma startup onde a gente faz o acompanhamento de obra em construção usando o drone. Então, eles usam o drone para fazer a filmagem da obra e depois transforma a imagem em 3D para ficar mais fácil de movimentar. Pô, perfeito. Eles me, eles me falaram, a gente contratou uma empresa de marca digital, no primeiro mês a gente gastou R$ 2.500, não teve nenhum retorno, a gente parou. Falei, ó, as empresas de marca digital, elas vendem de foguete e sutiã do mesmo jeito. Facebook, Instagram Google. Se você tivesse pego 25, reais, 25 notas de R$ 100, reais colocado em 25 envelopes e mandado para 25 donos e construtora dizendo, eu sei que o teu tempo é caro, estou te mandando, mandando esse dinheiro para você me receber, pelo menos uns cinco é eu recebido. Agora, já viu o dono de consultora entrar no Facebook? O cara não tem nem tempo de entrar no Facebook. Então, é exatamente isso que é a metodologia de vendas criativas. Tá? Então, fica aqui o convite para vocês, no dia 18, às 13 horas do Brasil, 19 horas é, é, é, aqui em Israel. É, para quem quiser se inscrever, pode entrar em contato comigo por, pelo site Vendas Criativas, daí eu mando o link para vocês, né? E fico aguardando vocês lá, né? Agora só realmente a gente trocar ideias para eu entender o que, que é o um negócio de vocês e como que a Vendas Criativas pode ajudar vocês a decolar, ok? Ou seja, então, para a gente deixar bem claro para todos os nossos é, internautas, né, ouvintes e internautas, que esse curso, ele, é, perdão, essa palestra, ela é para também empreendedores. Empreendedor, às vezes, fala, ah, mas eu não sei empreender. Está aí agora o Rony que vai dar o caminho de fazer a sua, o seu pequeno negócio gerar grandes lucros. É isso mesmo, né, Rony? É, a ideia é: muitas, muitas pessoas que me procuram, eles têm a ideia do negócio. É isso, mostrando como é que eu pego a ideia do negócio e agrego valor para que o negócio fique realmente atrativo para o cliente. Ok? Sim. É, porque eu falo: se o cliente sair satisfeito, você ganhou. Se você, o cliente sair insatisfeito, você vai ver. Pode até fazer uma venda, mas não faz outra, né? Muito bem. É. É, de que lugar de Israel você está falando, Rony? Então, eu estou no norte de Israel, estou em Carmel. É, eu fico aqui fazendo o PAN. Na verdade, eu estou há 40 e poucos dias em Israel. Então, estou bem novo, começou o PAN agora. O PAN é, okay. é as aulas de hebraico. São cinco meses de aula. Então, uhum. até, até o final desses cinco meses, eu fico aqui. Mas provavelmente eu vou me mudar mais perto de Tel Aviv depois, porque eu trabalho com marketing, então é, é, aqui é mais indústrias, né? Sim. Então provavelmente. É, você é publicitário, né? Há 28 anos, né? Na verdade, mais de 30 já. Mais de 30, né? É, eu me formei. É, eu fui é, eu bonzinho formei, aqui, mas é mais de 30. Sim, é, eu me formei há 27 anos, mas já, já trabalhava durante a faculdade, né? Em agência de propaganda. Certo, certo, certo. Estou mais bom, de 30 aí, Aproveitando então aqui. Uhum. Aproveitando, então, vamos então reforçar aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo. Uhum. Dia 18, é, o link está já inclusive no, no, no, na descrição de um vídeo que eu postei no painel atual. Ah, perfeito. Perfeito. É, é lá fazer a sua inscrição para o dia 18, não paga nada, mas você vai ganhar muito, você e o seu negócio. Por isso que eu falei, vai ou que o seu pequeno negócio vai fazer grandes coisas atendendo bem seu cliente, você vai fazer boas vendas, porque você vai tratar ele como gente e vai ter a sua empresa como um ambiente, não somente um local de negócio, mas um ambiente agradável que ele vai voltar, como se se estivesse em casa. E ele vai recomendar, com certeza. Rony, mais um mês, por favor, dá o, o, o dia, a data aí da, da palestra, de novo. É dia 18 agora, domingo, né? Às 13 horas do Brasil, 19 Isso. horas em Israel, aqui onde, onde eu estou. Israel. Ok, Isso. muito Perfeito. bem, então agora o, as demais coisas a gente não pode falar, que senão as pessoas não vão, vão falar, ah, já ouvi, não, não ouviu nada, o melhor está por vir, façam Exatamente. a sua inscrição, vamos aprender a crescer. Está aqui o Rony, uma pessoa aceituada, um palestrante conceituado, está falando diretamente conosco de lá de Israel, mas é produto brasileiro, esse que é o mais importante, é ou não é, Rony? Por... Brasileiro da, do, é, da Gema ainda. Sai é né? é de que lugar do Brasil? Sai de Curitiba. Curitiba, tá bom, hein? então. Maravilha. Rony, eu quero mais uma vez te agradecer aqui a oportunidade de confiar no nosso espaço. Vamos continuar é divulgando. Dia 18. Dia 18, eu estou inscrito, estou lá, marcando presença para aprender também, tá bom? Perfeito. Eu aguardo vocês lá. Muito obrigado. Até logo, hein? Maravilha. Falou. Valeu, Falou. muito obrigado, Shalom. Alô, um abraço.